Olá, eu sou o Leonardo, e no tutorial de hoje eu vou estar ensinando vocês como inserir as questões dentro do banco de questões. A gente vai entrar aqui na atividade, no caso o recurso questionário. Tem duas formas, editando o questionário, ou então vindo nessa engrenagem, editar questionário. Os dois passos levam para o mesmo caminho. Aqui tem uma adicionar uma nova questão, ou do banco de dados. No caso nosso aqui a gente vai vir pelo banco de dados. Aqui vai abrir todas as questões que já foram criadas dentro de algum questionário ou até mesmo dentro do banco de questão. que eu vou estar tá mostrando aonde a gente encontra esse banco de questão dentro da plataforma. Então vamos adicionar nossas questões. Eu deixei das aqui fadas aqui com o Moodle. Vou adicionar todas essas questões relacionadas ao nosso tutorial Moodle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 São 6 questões Então, adicionar as questões selecionadas ao questionário Pronto Todas as nossas questões Foram adicionadas dentro do nosso questionário Da nossa atividade né? E aqui a gente tem a nota máxima 10 pontos E cada uma vai valer quanto? A gente tem que tentar isso Cada uma das questões vai valer um ponto, dois pontos, três pontos, fica a critério do professor. Agora eu vou mostrar para vocês aonde que a gente encontra esse banco de questões, para a gente poder estar tá incluindo mais questões lá dentro, e até mesmo aonde a gente consegue achar as questões que foram criadas dentro de, dos questionários que a gente faz dentro do curso. Então o primeiro passo é voltar né? no curso, você vão ver as, as abas, Vão ver as abas de, de atividades, né? Ou do, do, das apresentações, etc. Nessa engrenagemzinha aqui em cima, a gente vai vir em mais, e aqui embaixo nessa página, em banco de questões, questões, tá aqui, aonde fica armazenado todas as nossas questões que, que é criada, e tem a opção de criar questões aqui dentro também. Que é basicamente o mesmo passo que como se estivesse criando a questão dentro do questionário. Só que aqui a gente já está criando já dentro do banco de questões. Eu vou só exemplificar aqui para mostrar que é o mesmo passo. Vou colocar um de verdadeiro ou falso. Adicionar aqui rapidinho. O nome da questão. O perfil do aluno moderador possui a mesma permissão que o perfil do professor convidado. Essa opção é... Vou marcar. Aí tem o um feedback da opção verdadeira o um feedback da opção falsa. Deixa eu só colocar ela aqui. A gente conseguir achar ela fácil. Salvar mudanças. Vamos visualizar aqui a questão. Aqui, ó. Está a nossa questão. Agora vamos visualizar como que ficou o nosso questionário depois de pronto. Vou clicar em atividade. Primeiro, eu acho que é, é, é bom a gente mudar o papel mudar o papel para aluno para a gente ver como o aluno vai enxergar, né? Então a gente já não tem como editar mais, que a gente está no papel aluno, como se o aluno estivesse visualizando o curso. Vamos ver como que eles vão encontrar. Tentar responder o questionário agora. Eu vou responder aqui bem rapidinho. Que aí é para a gente dar seguimento no tutorial. Informação do curso. O primeiro passo a é. Próximo. Aqui o aluno já terminou, né, no caso o questionário, só que agora ele tem que enviar tudo e terminar. Aí dessa forma o professor, quando ele for conferir as notas, ele vê qual foi o acerto dos alunos. No caso aqui ele consegue também visualizar. Então essa foi a nossa aula de como inserir as questões pelo banco de dados no questionário. E até isso, pessoal. Muito obrigado.